Oi gente, Páscoa tá chegando E eu não podia deixar passar em branco só dá da Que eu gosto muito Então hoje eu tô aqui para ensinar vocês a fazer um Kinder Ovo recheado Muito fácil, muito prático E muito mais econômico Do que você comprar no mercado um Kinder Ovo por tipo 8 reais Um negócio minúsculo E você pode fazer aí gastando no máximo uns 10, 15 reais Um Kinder Ovo muito maior E muito melhor, né? Então fique ligado e bora pro vídeo Para fazer nosso Kinder Ovo recheado Você vai usar um tablete de chocolate ao leite Tanto faz a marca, só importa que ele seja ao leite um tablete de chocolate branco, essência de baunilha e sal. Pois é, sal. Como eu não tinha humão de uma forma de ovo, eu tentei improvisar com um balão, mas não deu muito certo. Eu ia pegar o balão, encher e aí eu ia botar o um chocolate metido numa tigela para molhar ele e fazer tipo um formatinho assim circular, sabe? Redondo, assim, tipo um pote. Só que não deu muito certo. Então eu falei também no vídeo, eu troquei, improvisei aí, eu peguei um potinho. Mas ele tipo, era assim de tinha uma parte reta embaixo Eu queria ele redondo, então o que, que eu fiz? Eu peguei um papel, eu não sei o nome desse papel Era tipo um plástico transparente, sabe? Aquele lá e eu botei assim Eu botei aqui tipo, Ele ficou assim, sabe? meio Realmente redondo ele ficou ótimo, deu super certo Ficou só com uns tracinhos assim, sabe? Mas não, mim não tem importância O que importa é que esteja bom e gostoso, né? Isso eu te garanto que tá Então se tiver um molde de ovo ou fizer isso que eu falei agora de pegar o, o pote, botar o plástico e tal, você vai começar com o chocolate preto. Você bota ele no meio de uma onda, explica ele, bota um potinho. <risos> Para começar o molde de preparo, se você tiver o um monte do ovo, ou fizer que eu falei, de pegar o um potinho e botar aquele plástico, você vai começar com o chocolate preto. O que você faz? Tem que derreter. Então você pode botar no microondas de 20 e 20 segundos, né? Ou então você faz banho mania. Mas eu acho que o micro-ondas é mais fácil, mais rápido, então eu escolhi o do micro-ondas. Quando ele estiver derretido, você pega uma pitadinha de sal, realmente muito pouco, e mistura. Agora você pega o molde, joga, no, joga aí no molde e vai girando assim até ele ficar bem preenchidinho. você tira o excesso e bota no congelador uns 15 minutos até ele estar tá bem duro, porque senão, quando você botar o chocolate branco quente em cima, ele vai derreter e vai misturar, entendeu? Então tem tá que estar realmente bem congelado. Enquanto o chocolate preto tá lá no congelador, congelando, você pode já ir preparando o chocolate branco. Mesmo esquema, derrete ele no banho-maria ou no micro-ondas e bota uma pitadinha de sal. Só que, além disso, vai ter essência de baunilha, uma colherzinha de chá. Pode ser meia colher de chá, sabe? Bem pouco mesmo. Porque eu botei meia botei colher de chá. Isso que vai dar um gostinho especial de chocolate branco, sabe? Mas tem que ter cuidado, porque quando você bota a essência, ele já começa a ficar meio mais grossinho, sabe? Então, você tem que botar direto em cima do outro chocolate. A gente esquema é um de chocolate preto Você pega ele, pega o molde aí em cima de é um chocolate preto, né? bota o branco Vai girando assim, depois tira o excesso e bota no congelador Pra fazer o ovo é só isso gente, muito fácil né Mas eu achei que tava muito simples o nosso brigadeiro assim Então eu resolvi fazer um brigadeiro branco Brigadeiro normal, lixo condensado, manteiga e creme de leite O creme de leite é opcional, você pode botar ou não Mas como eu gosto, eu botei Ah, uma coisa importante só pode botar o creme de leite depois que o brigadeiro já tiver frio. Então você deixa o brigadeiro esfriando e depois você bota o creme de leite. Depois, você tira o ovo do freezer e recheia com um brigadeiro branco. O formato do meu ovo não ficou perfeito, porque como eu já falei, eu não tinha o um molde, tive que improvisar. E aí as bordas e ele ficaram meio estranhas, mas tá tudo bem, né? Pra finalizar de verdade, Comprei o Kinder Bueno, Ferreira Rocher, tudo de Kinder aí, pra enfeitar o ovo. Ficou muito bom, eu recomendo. Gaste um pouco mais de dinheiro, mas fica bem melhor e bem mais bonito. é isso gente, espero que tenham gostado, é muito legal de fazer Faz aí na sua casa, me manda aqui no Instagram No Facebook, no Snapchat, faz se você gostou do vídeo, por favor, ativa a notificação compartilha com os amigos, dá o um joinha Se inscreve no canal que é muito importante pra gente crescer Valeu gente, até o próximo vídeo Caraca A gente sai tá igual o Jack Kinder Ovo, sério Tá muito bom, não tô brincando Caraca Olha isso aqui, gente. Uma bomba calórica. Vou fazer isso aqui todo dia, gente. Ficou obeso.